Salve, salve, rapaziada! Tem uma notícia muito animadora para você, mano. A Game Loft, na verdade, o Rodrigo, através do Facebook pessoal dele, ele acabou de confirmar que não será retirado nenhum mapa do Modern Combat 5, mano. Muito tá falando, ai meu Deus, vai tirar um mapa ruas, não, galera, não vai tirar nenhum mapa. Será apenas um acréscimo de mapas, então haverá um mapa mais do que uh, os que tem atualmente, tá? Ele falou que teve acesso aos desenvolvedores e os desenvolvedores confirmaram isso para ele, ou seja, uma confirmação direto dos desenvolvedores, mano. Então nenhum mapa sairá do Modern Combat 5. Agora, se... Por esse fato o jogo ficará mais pesado, obviamente ficará mais pesado, se isso retornará em forma de mais lag ou não, não sei, teremos que esperar a atualização 15 que está próximo aí de sair, então essa novidade que eu queria Prazer para vocês aí em primeira mão. Espero que vocês gostem aí do novo modelo de vídeo aqui, gravando a face e etc. Entendeu, galera? E essa daqui são alguns screenshots dos, do novo mapa. O novo mapa é o mapa museu, tá, galera? E ele aparenta ser bem bonito aí. Na, dá impressão, a leve impressão que ele vai ser bem semelhante ao tempo extra, final do tempo extra que esteja em um bom lugar, <risos> mas é, ele veio para entrar aí, e com certeza na primeira atualização, assim que sair no primeiro dia, ele vai ser muito jogado, e eu vou querer estar tá participando aí dessa jogatina com vocês, demorou? Se você curtiu essa informação, mano, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei, se você não é inscrito, também se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações, demorou? Não, mas é isso, tamo junto, eu fui...